Imagina eu, o, o bola da, da, da praça ali, né? Acostumado a ficar na praça. Eu, que que jiu-jitsu, o rapaz? Tá louco? Nem me viu. Aí quando vi, ele, não, vamos lá, e ela botou uma pilha, ela também, vai, vai que tu vai gostar. fazer uma graça. Com pô, você. eu falei assim, mas eu falei assim, pô, mano, tu tá comigo ou tá com ele, né? Eu pensei, é, né? Caralho, pensei... Porra, pela moeda legal, né, meu? E aí o irmão também, <risos> os amigos botaram uma pilha, peguei e fui. Entrei na pilha do cara, e o cara me bola me dá um triângulo. Triângulo é uma chave de. com as pernas, assim, uma chave que finaliza o cara. Mas é. não era uma luta, a gente tava lutando. Ele tava me mostrando, mas deu uma apertadinha a mais. E ele ficou tão grandão que saiu uma de umas entrevistas, queriam entrevistar ele depois. Pô, tu foi o primeiro a, a introduzir o Judici pro Verdun, daí ele falou que me apagou, daí já se emocionou. Tá. Então, pra eu, não dar, pra eu não dar moral pra ele. Tu emocionada! Se emocionou. Bora <risos> lá, pra eu não dar moral pra ele, então eu apelidei ele de cu de cachorro, entendeu? <risos> deve gostar. deve, amar. deve gostar. Olha oh, vem o cu de cachorro. <risos> isso, é o cu de cachorro. que apagou o verdun Isso, mas ele fala, que, na real não sim, foi, não sim. teve isso. Eu não sabia nem bater, na real não sabia bater a bolinha, não nunca sabia. Tinha... Ver, é, nunca eu já ver. Nunca viu, nem sabia que era jiu-jitsu, não sabia escrever jiu-jitsu. E não por nada. causa disso que você falou, pô, passei, o cara fez essa parada comigo, eu vou aprender essa parada aí. E é não, daí ela botou, uma... isso era um domingo. E aí, mas o que eu conto, que é engraçado também, que nesse dia ela é tão gente boa, minha namorada, naquela época, ela é uhum. tão gente boa que ela não dormiu em casa aquele dia. Ela não dormiu em casa. Ela foi dormir na casa da amiga. E eu, eu acredito até hoje, né? <risos> <risos> <risos> <risos> o boi. Chegou o boi. <risos> Que legal era ela, hein? Boa não, bacana. ela era muito gente boa. Ficou feliz que você tomou um pau e ainda foi dormir na casa da namorada. Da, da, da, da, da, da, da, da amiga, da amiga. Que isso? É. Bola, não ia falar namorada. Não, não. Da amiga, da amiga. Da amiga. Pra eu ficar tranquilo e dormir bem. Entendi. Depois de tomar uma E chave, aí, na é. segunda-feira, eu fui né, bola, fui visitar a academia, porque ela botou uma pilha. Fui lá visitar o Wiener Bering na época, né? Do eu Márcio Corleto Não nada, irmão? Que engraçado. É, isso, fui no outro né? dia visitar, mas eu não tava muito na pilha. Na, na pilha eu tava a ficar na praça, porque o meu ponto era a praça. Eu gosto uhum. de ficar jogar bola, né? Usar alguma coisa Mas você não fazia porra nenhuma da vida, irmão? Eu, eu naquela você época. Ficar na praça? É, eu gostava de ficar na praça, porque minha mãe se morou na Espanha. Minha mãe era na Espanha há 36 anos. Ela foi pelo trabalho. E eu tinha o nosso apartamento, a mãe sempre mandava um dinheiro pra gente, tinha uns, uns, uns empregos assim, normais, mas nada de assim, uma coisa séria. Estudava, mas não estudava. estudava 20, de... anos, né? novo, é, né? 20 anos, é muito novo, 20 anos só. É, era 19 para 20, imagina. Não queria muito assim. saber dele. Não, não queria saber não muito, na não real, né? É imagina. Não. Sozinho no Brasil. Porra. É. Bem, é. né? Tinha comida em casa, tá tudo Vincão, certo. Então, a piroca bonita. E... Quer fazer o quê? Só <risos> quer saber de mandar ripa, né, amigo? A piroca. Bom... É, com 20 anos todo mundo. TV vê que a minha idade hoje em dia. E aí foi é isso. A bola a murcha, velho. Visitei a academia, comecei a fazer o jiu-jitsu ali com o Márcio Corleta. Ele me emprestou um kimono na época, ele era um cara alto também. Eu sempre fui muito alto, mas não. Uhum. Eu era mais magro na época, né? E comecei a fazer, eu vicei tanto bola no, no Jiu-Jitsu que eu fazia, eu te, eu lembro até hoje: das 10h30 a meio-dia, das, das quatro às seis, das 6 às sete e meia, e das 7h30 às 9h da noite, Para, todos os dias. quatro vezes? É, todos os dias. Todos os dias. Era viciado. Você foi pouco campeão, né? É, dedicação, né, boleto? É, então, a pouco quatro. É igual vezes. eu e você. A gente sabia. Mesma saía, coisa, a gente bebia quatro, vez por noite, quatro né? vezes por noite. <risos> vezes é. Quatro vezes por noite. Tomava, tomava seis quatro uma cigarros. Aí, aí foi isso, Bola. Comecei desse jeito que não é normal para Todo mundo começa diferente, vai visitar a academia. Assim, é, num então, jeito a, tua, mais... a tua história é engraçada. É né, engraçada, porque, porra. porque imagina, né? Do e... nada, por causa da namorada, do ex-namorado, ex que louco, velho. E você encontrou, depois que você foi campeão, tudo você encontrou com ela ou não? Não, eu encontrei com ele, o um ano de depois. É, com o cu de cachorro. Cu... Encontrei com ele, <risos> ele adorou o cu de cachorro. Mas, você fazia... Mas o engraçado é quando as pessoas perguntam, como assim cu de cachorro? Quer que eu explique o que é o cu do cachorro? Não tem como explicar o que é o cu do não, cachorro, não, não tem. existe explicação. Não, é o cu do é, cachorro. É... <risos> Mas você encontrou um ano depois que encontrei, você foi campeão. É. Eu fui campeão mundial, bola na faixa azul. Eu treinei durante um ano e pouco, peguei azul e fui pro Mundial no Rio de Janeiro. Então eu ganhei tudo. Ganhei um, um ano e pouco de treino? É, um ano e pouco de treino. É pouco pra caralho. Mas é pouco, mas olha o tempo que eu treinava de, durante o dia. Caralho, entendeu? É assim, Do, se botar no. Em, se botar ali no, em é. horas, imagina, né? Então eu peguei azul. Quando eu peguei azul, fui pro, pro, pro Rio de Janeiro. É que nem é perrengue, é aquela coisa, né vai de, de ônibus, fica na academia, dormia na academia, não tudo, era ficar tudo, no hotel, não. Sempre com jiu-jitsu. Sempre com jiu-jitsu, só jiu-jitsu purinho, né? Aí você encontrou ele no Rio? Aí ah, não, encontrei ele em Porto Alegre quando eu voltei, quando eu fui campeão. O Curi Cachorro. Aí eu falei, ei, Curi Cachorro, como é que tá? <risos> Daí ele na rua assim, né? ele, opa, tudo eu bom? Amo. Eu, vamos fazer um pouco, vamos fazer um jiu-jitsu agora? E ele sabia que eu tinha sido campeão Lógico, mundial. lógico. Ele, é, é, ah, tô com dor no... <risos> <risos> Já deu aquela puta regada, velho. Que a, gente chama, de cachorro. que a gente chama um manual, <risos> bola. A gente tem um manual hoje em dia, né? O manual é das desculpas. A gente chama o manual do cagalhão, que é da nossa academia que inventou manual esse manual. Cagalhão, né? Porque sempre tem uma desculpa, não só na luta, mas como pra tudo, né? Olha, olha o carioca, por exemplo. Não, é desculpa, não veio. Não, não veio. Ele então... estourou, ele ele não, não conseguiu não, vir. Então a melhor, assim é... irmão carioca? Qual seria melhor? a página. Qual que seria a página do carioca? É página 5, a minha moda estourou. Também tá escrito <risos> embaixo assim, a minha morroda estourou. <risos> Do página caralho, cinco, né? página cinco. Então todo mundo chama Tem uma, uma hora que chama no manual A gente brinca, né? Uhum. Então quando a gente vai fazer alguma coisa De luta, eu, quando o cara fala assim Ah, não, eu tô sem treinar uma semana Eu vou no banheiro antes Sempre tem uma desculpinha, a gente fala, não, chama no manual A gente não fala o manual do cagalhão A gente fala assim, não, só não chama no manual, entendeu? Então todo mundo na vida chama no manual Então a gente faz a brincadeira pra motivar a pessoa Então não, o cara não. deu aquela regada é. básica e... Deu entendeu? Bonita, né? Deu Agora rega. você tá falando de jiu-jitsu Uma coisa que o Bolinha deve saber, eu não sei eu sou burrão. O jiu-jitsu é diferente do Brazilian jiu-jitsu? Sim. Sim, porque é o jiu-jitsu tra tradicional japonês, que eu cheguei a fazer na Espanha, que a gente vai chegar nessa parte também. Tá. Eu cheguei a treinar o jiu-jitsu tra tradicional. É, di é diferente. É diferente. Porque a regra na, na, na competição, no jiu-jitsu tra tradicional japonês, você tem que ser bom em cima, como se fosse o Karatê, soco e chute. Você tem que ser bom na queda e tem que ser bom no chão. Tá. E, e o jiu-jitsu brasileiro foi adaptado pelos graces, então é só praticamente chão. Ah, porque ah, qual a diferença tem, do... Não tem em cima, não tem... Muita... Tem, tem, tem. Qual a diferença do judô, que pra te entender mais ou menos hum. o judô e o jiu-jitsu? Eu sempre digo que o judô é 90% em pé. Certo. né E 10% no chão. E o jiu-jitsu é o contrário. 90% Perfeito. no chão Perfeito. e 10% em pé. Entendeu? Eu já fiz judô também. A gente vai chegar nessa parte. Eu fiz judô na Espanha com a seleção olímpica de judô. Tu Caralho, imagina. Chega A treinar com os caras. Né? Então tem essa, essa parte que pode... Vou contar um pouquinho mais pra frente, para tá. chegar nessa parte, né? Que é importante, Aí você né? foi campeão mundial no Rio de Janeiro. Aí fui campeão mundial no Rio de Janeiro, aí voltei para Porto Alegre, né? E sozinho aquela coisa, só que a minha mãe sempre quis que a gente fosse para Espanha com ela. Eu e meu irmão. A minha irmã já estava morando na Irlanda. Você, tua irmã tava na Irlanda e você e o tá... teu irmão sozinho em Porto sozinho Alegre. Em Porto Alegre Pô, que, que, que Não, <risos> sozinho em Porto Alegre, imagina. Que maravilha, imagina sozinho em Porto Alegre. Campeão mundial. Ser campeão Isso. mundial de jiu-jitsu? No pode ser. Vixe, fia... ia afinar a tá... Aí sim, eu lembro, você foi... eu lembro que porra, eu assinava as revistas e o cara assinava a Grace. A Grace a Tatame, Magazine e a Tatami é essas duas revistas. Não, eu o cara lembro... mais, assim, mais é, fã é eu sei, a Bolinha. Eu sei, cara. É que hoje em dia eu parei de ver um. Deu uma jogo. Uma cegada. Ah, dele, que, que bom, que, um bom um que bom um que, que o cara não vê, na real, né? Não, mas eu ia vir de qualquer jeito. A gente foi gravar segunda-feira para Desimpedidos, que é um canal. E beijo, cara, Obrigado, já... irmão. Como é já olha já... que ficou ficou bonito ali? Olha ali, olha. Chique, aí, olha ali, ficou bicho. chique. Eu acho que você tinha que deixar ele aqui na, Não, na a a de... decoração. Como eu tenho dois. <risos>